Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 376 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e nessa edição vamos tratar do UFC 288 pay per view do próximo fim de semana que tem o cinturão peso galo em jogo ao Jamão Sterling defendendo contra Henry Cerrudo Gilbert Burns contra uh, o Belal né? Belal Durinho, né? o famoso popular duelo da quinta série C brasileira entre outros casamentos, Jéssica Batistaca estará em jogo, Movsar Evloev o Icran, Kerov, tem bons talentos nesse card, e pra falar dele, temos o time de caseiro desfalcado. Por que desfalcado? Porque o André hoje não quer mais, né? O André agora tem viagem, agora tem, pô, até, até a alta sociedade paulista, já o, o arrebatou, então são eventos pra tudo quanto é lado, mas temos alguém que, apesar de hoje em dia ser muito mais abonado, abastado do que André Azevedo, ainda aparece pra gravar, né? Lucas Carrano, shake do Bahrein, que... Uma foto bombástica nesse fim de semana lá no Instagram do <risos> Sexto Round. Pessoal falando de Petrodólar. Milionário, né, Carrano? Como vai? Fala, Renato, amigos do Sexto Round. Eu, pô, tava aqui, ó. Semana passada, eu queria ter entrado ao vivo do aeroporto de Ljubljana. Também conhecido como a rodoviária que recebe voos de Ljubljana. Tava lá. E o André meteu esse Miguel aí, pô. Sentiu a coxa igual o Romário. Você lembra quando o Romário errava um gol? Botava a mão na coxa, saía. Hum, vai dar não, professor. Já pedia substituição. Vou, vou anotar isso aqui porque eu não Fim do ano, quando rolar a poupuda participação nos lucros do sexto round, quero minha parte em dinheiro. É, e, bom, cara, o final de semana aí, na verdade, duas semanas fora do podcast, né, ao vivo. Semana passada eu mandei só aquele áudio que eu espero que vocês tenham tocado, porque às vezes só tocou, só tocou pra mim, né, na minha versão lá exclusiva do YouTube, tava tocando, mas não sei, às vezes tirou aí do que foi pro público. E de volta aqui pra poder falar desse UFC 288. Fiquei. Até fiz um esforço extra porque é isso, né, um podcast pra falar de um, de um pay per view tem que ter pelo menos aí o time caseiro desfalcado pra poder dar conta do recado. Ô Carrano, você sabia que o André começou a frequentar o clube de Alto Pinheiros, que é tipo assim só, só socialites de São Paulo, ele tá ele, o presidente do UFC, o Dana White quando vem, vai pra lá. Aí ele começou a ir numa sauna lá e parou de responder aqui, e né, o, o WhatsApp dos brothers? É sei, o cara tá estranho, parece que, né, agora tá em outra vibração, outro, outro meio social, Eu não quer mais saber da gente, esses dois chechelentos, né, um que mora num quarto-sala em Campinas, e o outro que tá, que é faxineiro no Barenca, Rano. Pois é, eu, eu fico tentando esconder, você vê que eu, eu juntei aqui o salário de dois meses pra poder comprar uma roupa dessas aí de marajá. Na túnica, do... né? É, pra poder, fui pro meio do deserto a pé, 38 graus no lombo, pra poder ver se tirava uma foto e ostentava no Instagram, mas é que quem, quem, quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? E o André, é ciente disso, ele falou: não, não tenho tempo aí pra vocês é, da, da banda, Não pode nem falar, não tenho tempo pra vocês da, da bandeira. Da, pat, <risos> da patuleia, né? Da, da, da, da, da, da, da, da gentalha. Ele tá lá jogando golfe, é verdade isso, eu fiquei sabendo. Inclusive, Renato, é, abre o olho aí, porque a proximidade Campinas-São Paulo é bem provável que o André tente te contratar por um salário miserável pra poder ser o pegador de bolinhas dele quando ele estiver jogando agora é o como é que é o nome de inglês do, do cara Query. que pega já é verdade eu, eu aceito hein carrano se pagar, um, pagar uns dois salários mínimos é um guaracamp eu aceito do you know what I like to see a big check performance follow me Ask for the fuck money Moicano wants money porra Pô, Carrano, eu quero começar hoje de cima pra baixo com um fato meio estarrecedor. O pessoal pega no meu pé quando eu falo aqui que juventude é um superpoder, que eu repito a frase do White, que MMA é um jogo pra jovens, e né, Ah, mas o Glover, tem o Cormier, tem o Randy Couture, são exceções, né? Se você olhar os rankings, você não vê quantidade do pessoal com mais de 35 anos no topo. E é muito simples constatar, o Luke Thomas, repórter americano, ele acabou, que era do MMA Fight, agora tá, tá no show, Time, carrela, Carreira Solo também tem o um canal no YouTube. Ele acabou de levantar um, uma pesquisa aqui que nos últimos anos, lutadores com mais de 35 anos disputando cinturões no UFC, está um, um, um placar de 2 22 Ou seja, duas vitórias e 22 derrotas. Glover e o, quem? Se, não. É, não, é Tyron Woodley. Tyron Woodley e Glover, né? Ah, de, é, é verdade, é verdade. Isso. Se você ah, tem mais de 35 anos e disputou cinturão nos últimos anos, é 2 22 o placar. Né? O que é uma, um absurdo. E aqui, a primeira coisa, questão da idade, o Henry Cerrudo ele está parado desde maio de 2022. Ou seja, três anos já no sofá. E o Henry Cerrudo é daqueles que não estava treinando exatamente esse tempo todo. Só que ele acabou de fazer 36 anos. Então, ele entra nessa estatística. E o Aljaman Sterling tem 33. A última vez que o Cerrudo lutou, ele tinha 33 anos contra o Dominic Cruz. Ele nocauteou o Dominic Cruz. E o Dominic Cruz tinha 36. É exatamente a idade que ele tem hoje. Começando no lance da idade, você acha que isso, juntando aí com o tempo parado, pode interferir no resultado de sábado? Ah, cara, com certeza. É, é um fator que não dá pra gente não levar em consideração, né? É, toda luta, é, ela é um encaixe de além da parte técnica, da parte psicológica, ela é uma questão de encaixe de momento, né? Muitos lutadores, a gente já é cansou de ver, pô, é, vou dar um exemplo aqui tipo, que, que veio na cabeça direto, mas, pô, o Vince Sampru ganhando do Shogun. Se a gente pegar sua Auge dos dois, né? O auge do Ovin Sampru, ele é, pô, muito mais baixo do que a fase média da carreira do Shogun. Veio a calhar que eles se encontraram num momento ali que o, pro Sampru tava um pouco melhor e ele levou, ele levou vantagem, inclusive duas vezes. No auge, eu não tenho dúvida, né? O, ali, se pegar o melhor de cada um dos dois, não tenho dúvida de que o Encerrudo é um lutador é, superior, fez mais no esporte, mais completo, né? É um wrestler, pô, muito melhor do que o Waldia o Stanley obviamente, e virou um, um atleta de mão. Uns, é, velozes, de combinações aí potentes, é, até meio que se apaixonou pelo nocaute um pouco e algumas lutas acabou até esquecendo o, o wrestling por alguns momentos, mas é, não, não dá pra dizer que não faz diferença, né, cara? Por mais que o, o Sterling tenha sido um cara que sofreu com lesões, que ficou inativo um pouco tempo, nesse intervalo aí que o Cerrudo que o tava aposentado, né, entre aspas, o Sterling lutou umas 4, 5 vezes, né? E o, é, o nenhuma. E, e o boato é que o Cerrudo tá voltando única e exclusivamente por causa de grana, né? o que é, é aquela que parada é bom bom indício e, né exato é isso que eu ia falar que claro que todo mundo luta pelo dinheiro ninguém luta de graça porque tá afim porque gosta porque é caridade mas se é a única coisa que faz você ir lá ainda mais num caso como esse em que o cheque para qualquer uma das duas qualquer um dos dois resultados ele é igualmente bom é não é um bom indício em termos de motivação né de tudo mais e a gente sabe que isso faz diferença essa diferença de idade eu acho que vai ser um papel fosse uma luta como eu falei no no auge de ambos eu daria uma vantagem até confortável pro Serrudo, mesmo ele sendo bem menor, eu, eu acho que o estilo dele é, era, ia ser perigoso demais pro, pro Sterling mas, dadas as circunstâncias e a fase, pô, e pô, essa incerteza, é, eu consigo entender por que, que o, o áudio aparece como favorito e, e até concordo, inclusive, com essa observação aí de que o atual campeão é favorito para poder manter a cinta contra um adversário que já está um pouco mais envelhecido, que está enferrujado, que está voltando agora de cara. A gente não sabe nem como é que ele está, né? Não é que teve uma luta de aclimatação. A gente vai descobrir como ele está no sábado. É, eu sei lá, cara. Eu, eu, essa é uma daquelas lutas que são um grande ponto de Interrogação para mim. Se a gente for lá na Stake, eles estão literalmente empatados o oh, oh, Carrano. Assim, literalmente mais ou menos. O Aljoa Sterling tá pagando 1.96 para cada real apostado e o Cerrudo 1.92. Isso é empate, é 0.04, é né? Uma coisa absurda. Então, assim, o auge começou como favorito e agora o Cerrudo já empatou. É, você tem aí quase dois pra um em cada um deles, né, então é, é até um cenário bem raro, esse tipo de coisa, mas por outro lado o Carrano, olhando o copo meio, meio cheio pro Serrudo, o auge vem de uma sequência de Corey San Piotr Rian e TJ de Lachó, né você tá com a confiança lá em cima, porém entretanto, todavia, vamos, vamos olhar essa, é, essas lutas, né, ganhou como, San Reagan não tinha chão na época, em 2020 botou pra baixo, atropelou, ele não vai fazer isso com o Serrudo, é, o Piotr na luta do, do, da desclassificação, o Stone tava perdendo. Na segunda luta, ele conseguiu amarrar e botar pra baixo durante três rounds e vencer uma decisão dividida. Ele não vai botar pra baixo e vai amarrar o Cerrudo, tá? E com o TJ de Lachau, o TJ Lachau não lutou. Ele tava com o ombro de é, não teve luta, tava com o ombro deslocado fora do lugar, na primeira tentativa o ombro saiu de novo, acabou, enfim tem muita gente dizendo assim que o Sterling pegou um sudoeste, deu uma sorte e os ventos sopraram a favor e que o Serrudo vai ser o casamento mais difícil para ele você acredita nisso? Eu acho que, como eu falei cara, fosse numa condição assim... acho que é o físico, né? O físico vai pesar é, Serrudo. a, a questão do físico vai ser, vai ser o grande complicador aí, por quê? Como eu falei, se fosse numa, numa se eu tiver certeza absoluta de que Henry Serrudo a gente vai ver dentro do octógono, que é uma essa é uma certeza que eu não tenho, é, eu daria até favoritismo pro Serrudo pro eu acho que ele é... E o Cerrudo é menor ainda né? ele é mais baixo é, e tal, mas ao mesmo é tempo pelo jogo alcance. É, mas pelo jogo que o, que o Sterling gosta de fazer às vezes é até vantagem o centro de gravidade dele ser um pouco mais baixo, né, ia favorecer um pouco desse lado e ele sendo um wrestler mais gabaritado. A grande questão aí é que realmente eu tenho minhas dúvidas com relação a, a esse primeiro, principalmente primeiro segundo round aí do Cerrudo como é que ele ele vai estar. Se começar a luta e ele estiver muito bem, eu acho que tem perigo sim da, da vaca para pro brejo pro, pro Stanley. Mas eu ainda tô no time de quem tá um pouco mais confiante aí no fator juventude, pelo menos até que, que se prove o contrário. Acho que. Eu concordo com você quando você disse que essa é uma luta de muitos pontos de interrogação, mas pra mim, o ponto de interrogação maior é o Cerrudo. A parte do Sterling, a gente meio que, é. que sabe o pouco que ele pode oferecer, até onde ele pode chegar, etc e tal. É mesmo qual Henry Cerrudo vai entrar no octógono. É, eu acho que o, o, o Sterling está num momento melhor, então se ele fizer a estratégia correta, ele está muito bem fisicamente, a gente viu, né? Tá, ele fez as cirurgias que tinha pra fazer antes da luta com o Dilachó, então o cara está 100%, né? talvez talvez não, está no auge físico e técnico, ele tiver a estratégia correta abusando da, da envergadura superior envergadora de perna também, mantendo o Cerrudo afastado e de repente né, fazendo isso um concurso de fôlego tipo entrando em queda desde o início, mesmo que não consiga nada, não arranje nada, fazendo o Cerrudo trabalhar, cansando ele levando o terceiro, quarto assalto para um cara que tá três anos parado e é mais velho, eu acho que o Sterling ele consegue espremer esse resultado tá, a gente pode ver uma coisa tipo Camaro Usman e Tyron Woodley em que o, apesar do, do Woodley ter pedigree maior do que o Usman, mano, o wrestling, a juventude ali e o volume de jogo falou mais alto, só que é, é, isso eu acho que se o Sterling tiver uma noite perfeita, o Serrudo realmente não foi exatamente aquele que a gente lembra agora eu acho Serrudo como você falou, eu concordo com você, Serrudo ele é, ele é mais lutador do que o Sterling, ele é melhor wrestler eu acho ele é melhor striker, ele tem poder de nocaute, ele é mais inteligente que ele de luta mais alto, mas assim cara, eu, eu nunca vi mais odds refletirem em tanto uma luta. Então, os caras estão empatados e, e eu acho que é por aí mesmo. Se a gente tomar algum choque de realidade, eu acho que vai ser a favor do Sterling. Sim. Mas, é, o seu, tipo, assim, a luta começar e a gente vê, ih, não deu, não deu muito jogo, né? Tipo o Dilachão, os... né? A luta começar e é. o bicho tá pegando pro lado do Serrudo, ele tá lento, ele tá e a gente fala, é, não vai ser hoje. Pois é, pois é. Mas, enfim, passamos da, da, da época de duvidar do Serrudo também, né? O o Carrano porque, do Serrudo assim, um ou do Sterling? É, do Serrudo, o cara que é ah, campeão olímpico, duplo sim. campeão da UFC. É dos eu... dois, eu diria, né, também. Porque é. o Sterling foi muito duvidado, mas acho que a essa altura, por mais que a gente tenha, né, tenha feito todas essas colocações, a gente sabe que ele é capaz, como você falou, de espremer o resultado. É um tipo do cara que, se o Serrudo é bobeira, ele espreme ali três rounds e, e seja 6 a 0 gol de mão, ele vence também. Mas concordo com você, o Serrudo é um cara que não pode ser... É, não dá pra gente duvidar muito, principalmente, porque a gente tava projetando muito uma volta dele com 66 quilos. 61 é uma categoria que ele conhece muito bem. Ele se dá ah. bem lutando nesse peso, ele fica confortável nessa faixa de peso também. É, Talvez o... eu diria até que é o ideal para ele, né? mais até do que 57. E o Cerrudo, Carrano, tem aquele negócio é campeão, né? Vencedor, ele é vencedor. O Serrudo, ele é aquele cara que nasceu para vencer, né? Competidor, nato. Então, é, é difícil vencer esse tipo de cara, né? É tipo um, um Romero da vida que, no, no ruim, no ruim, dá uma dedada, né? <risos> <risos> arranja, arranja. Tira a vitória de onde não se espera. Tem que tomar conta. Cuidado aí, porque o Sterling é, tem, tem um histórico aí de, de desqualificação. Se ele tirar a dedada aí do, de qualquer lugar, pode ser que dê ruim e mais uma vitória de desqualificação do Sterling. Puta, imagina só. Sterling vencedor por dedada no, no orifício. No, no ânus. <risos> que parada, ai meu Deus bom, Carrano, a luta com o principal temos o duelo da quinta série que a gente tanto ama, né, o Belal Durinho finalmente saiu do papel, Belal tá pegando a luta em cima do laço, né não teve muito tempo pra se preparar inicialmente recusou a luta porque é, 77 quilos ia ser difícil ele, porra, parece que o cara tava partindo de 96 quilos, o que é uma ah, boçalidade, tava uma lontra, né tava uma lontra, é, não tava treinado não tava, assim, o, o Belal ele, ele não parece ser um um meio médio gigante, ele, na verdade, não é. A gente vê a comparação com o Leon Edwards, por exemplo. Então tava meio fora de forma, né? Isso, obviamente, se a gente tava falando do físico do Cerrudo, o físico do Belau, o Belal não tá robusto, né, Carrano? Bola é. Belal tá meia bomba. Ah, ele vai chegar, vai chegar meio cansado aí, né? Meio cabisbaixo, sem vontade de cantar uma bela canção. É, esse, essa, essa entrada, porra, o é que eu ia falar? Eu ia falar essa entrada do Belal tardia, ela. Ela pode ser um fator determinante nessa luta. É, em condições normais de temperatura e pressão, eu diria que a essa altura do campeonato, esse era um duelo extremamente equilibrado e no qual o Belal Muhammad tinha uma boa oportunidade, inclusive, de, de sair como vencedor. Eu acho que diminui um pouco, desfavorece ele um pouco as circunstâncias nas quais ele chega. Ele vai ter bastante trabalho para bater o peso, ele mesmo já deixou isso claro, e isso, obviamente, vai afetar a forma como ele se prepara para a luta. E o Durinho, você citou o caso do, do Henry Serrudo ser um competidor, ser um um cara que tem esse, essa mentalidade vencedora, o Durinho também é um cara que é competição, futebol, clube, né? Muito difícil. Você vê que mesmo o Hamza Timaev, porra, teve que ir lá no Vale da Sombra da Morte e voltar pra poder vencer. Ele não é um tipo do cara que entrega os pontos com facilidade. E o Durinho é isso, ele é um competidor visceral, um cara que vai até as últimas consequências. Pode ser que o, que o Belal Mohamed, por também tem uma pressa, é um jornal, é um cara tão jovem, tem que é, é, aceitar as oportunidades, não pode ficar vendo o cavalo selado passar na sua frente fazer Fazer um come event de um pay-per-view, uma luta importante pra ele que pode deixar ele mais perto do cinturão. Teve que aceitar essa luta que, no papel, seria boa pra ele, mas em condições que eu acredito que não são as ideais. É, eu concordo com você de novo, cara. Hoje tá, tá um negócio que a gente tá <risos> Hoje concordando, tá... né? É impressionante. Eu acho que essa luta. Na... Os dois tivessem em campo completo e então, tal, é uma luta muito dura, cara. Porque é, você viu o Belal, né? Ele, ele treinou, ele tava tre... fazendo os últimos campos com o pessoal lá do Daguestão e sendo um wrestler bem pragmático, botando pra baixo, amassando ele fez isso com o Underboy, muito bem feito. Ele, ele foi melhor contra o Underboy do que o Durinho, né? É, fez isso com o Vicente Luke, fez isso com o Demi Maia não teve medo de encarar o Demi Maia no chão. Então, assim, é, é um cara que virou um wrestler muito chato, muito, muito eficiente lá, treinando principalmente com o Islamahashev. Agora, na última rodada, em que ele pegou um grappler de alto nível, um faixa preta de jiu-jitsu de alto nível, que é o Sean Brady, o que, que ele fez? Defendeu todas as quedas, né? E, e era, era batata que ele ia fazer isso, mas meteu. Deu a mão em pé e tava com a mão precisa, calibrada e dura. Nocauteou o Sean Brady em pé e o Sean Brady tem mais ou menos um perfil físico parecido com o do Durinho, né? Mais baixo, um pouco mais curto. Então, assim, é, o Belal Mohamed nas condições normais de temperatura e pressão, ele tem condição de fazer uma luta, uma luta de em pé, uma trocação com o Durinho. E cara, esse meio que coin toss, é, Jogou a moeda pra cima, si, um 50% pra cada um. Só que ele vindo mais fora de forma, o Durinho teve um campo completo recentemente por tipo, mais Vidal, continuou treinando, né? E tomou a iniciativa de estar, ou seja, nessa luta, ou seja, ele sabe exatamente que ele tava em boa forma. Cara, não tem como não favorecer o Durinho, que também é bom em pé, também é bom no chão. Eu acho que eles se cancelam na luta agarrada, mas eu acho que o Durinho vai estar tá mais rápido, mais bem preparado pra trocar, né? É uma luta só de... É uma luta de cinco rounds, né? Não é uma luta de três. É. Não é? E o que pode, é. é... O... Eu, acho que... eu acho que o Durinho vai levar melhor no físico. Ô, ô Renato, e vamos ficar de olho, eu acho que é importante até pra todo mundo ficar de olho... Essa semana, como que vai ficar de olho na, nas gravações do UFC Embedded, todas a, as ações promocionais, como o Belal Mohamed tá? Cara, não subestimem o impacto de um corte de peso severo no é, um lutador. É, tem que ver se o, o Belal tá gordo, né, Carrano? É, se ele tá roliço, qual, qual que é o, o, o lombo do Belal? Qual <risos> que é a bitola, a né? A bitola do Belal. Com pra que mim, bitola se... chega o Belal para essa luta, né? Porque se o Belal também ficar muito murcho, muito... É, é, é complicado, cara. Agora, falando sério, assim, não e tem. Tem outro risco, né, Carrano? O risco de alguém não bater peso. Sim, ah, pois é. Vamos falar a verdade? Vai ser cat-weight, né? Vai ser peso é. de casado isso aí, né? Pô, então, se chegar muito. muito... E aí, mas aí tem uma questão. Se o Durinho estiver bem no peso, honestamente, não tem por que aceitar. Tem que deixar ah, o cara. Mas ele não vai, ele não vai. Já foram até lá. Tu acha que o Durinho é. vai recusar? Não, luta. não, não é nem recusar, mas é forçar a barra pro cara chegar e se desgastar o máximo possível. Porque se ele tiver bem, né? Se ele aceita muito cedo, é, eu tô falando, olha, essa semana aconteceu uma parada assim no, no evento que a gente tava no Brave. O rapaz chegou muito pesado, outro maluco aceitou a luta e o cara que ia se desgastar muito, tendo que cortar quase 8 quilos um dia pro outro, acabou cortando metade e chegou benzão na luta, saca? É, é, é. Mas, esse, mas esse existe... jogo mental é, é, mental não, né? Esse jogo bem técnico por trás também. É, existe esse estudo, tá? Que o pessoal que não bate peso, é, geralmente ele vem vence a maioria das lutas, é, tipo, setenta e tantos por cento no UFC, É, uma menos. vantagem, cara, eu, eu falei, não, não subestime, é uma vantagem muito grande Você se desidratar menos E aí, obviamente, eu tô considerando aqui Que o Belal Muhammad vai cortar esse peso todo Vai chegar, vamos ficar de olho co Compensa é, prestar bastante atenção na, No Media Day, na, na coletiva é, Nas entrevistas naquela, naquela primeira encarada Pra ver como é que ele tá, se ele já tá desidratando Porque se ele começar a desidratar muito cedo também Fica perceptível Você vê na cara do, do lutador Se ele começou a desidratar dois dias, por exemplo Três dias antes da luta, sabe? Dá pra ver assim na, na, na maçã do rosto, né, na bochecha Então fiquem bastante... Com o, de olho aí no, na, na, na bochecha na do Belal. Na bochecha é. do Belal pra ver. Carano, outra luta que tem um perfil parecido com essas, né, de, de o aspecto físico pode falar mais alto, é o Movistar Evloev e Bryce Mitchell. O Bryce Mitchell, que era invicto, né, ele, mas entrou no cacete contra o Topuria disse que lutou, lutou é, doente, né, tava gripado, mas enfim, entrou no cacete, perdeu a invencibilidade, tava com uma luta marcada pra esse evento, o adversário original saiu e entrou o Movistar Evloev. Né? Ah, 16-0 é, Russo Só no UFC Ele tem 7 vitórias seguidas né? Venceu o Dan Igge Na última rodada O Dawudu antes Nick Lentz Mas é aquele negócio O Moçário Vai bater o peso Como é que ele está preparado Será que ele achou Que o Topura Que todo dia é Natal o que o Topura Fez com o Bryce Mitchell Enfim O que, que você acha Nas condições normais Temperatura e pressão O Evolev Muito favorito Mas estamos Nessas condições A questão essa é, um, essa é uma questão importante É uma luta que Parece ser muito ruim para o Bryce Mitchell, que é um grappler, né? Um cara que poderia tentar fazer e cair entre nós, né? Você falou do que ele falou que tá gripado na última luta. O Bryce Mitchell tem o físico de quem está constantemente gripado, né? Ele é aquele meio magrelo, aquele magrelo, magro de ruim, que, pô, contra um cara igual o Movsar Evloev que, puta que pariu, né? Parece só um trator, uma carreta, não costuma ser um encaixe muito bom para quem precisa desse jogo de isometria, esse jogo de força. Não é uma, uma combinação muito legal. E o que pode favorecer ele um pouco é só o fato do Evloev tá chegando em cima da hora e, talvez, se complicar aí um pouco no corte de peso. Eu acredito que se chegar bem, é, não é nem bem, se não chegar cambaleado ou combalido, talvez seja a melhor palavra, para a luta, o Moçar Evlove é amplamente favorito para esse duelo. É, não descarta a possibilidade do Bryce Mitchell vencer, mas se ele vencer, eu vou ficar muito surpreso. O Evoev para mim, é um cara que está... Ele e o Ilha estão aí brigando para ver quem quem vai disputar o cinturão nas próximas duas rodadas. E a, a, a Xiaonan é a luta boa para Jéssica ou a luta ruim? Porque a, a chinesa é mais uma chinesa viável, né? Né? Venceu Sim. a Mackenzie Dern na última rodada. A derrota dela pra, pra Marina Rodrigues foi decisão dividida. Então, assim, luta dura pra Jéssica, né? Luta dura. Luta dura, mas a, a Jéssica, ela não pode reclamar de matchmaking, né? Ela sempre pega uns casamentos bons e que podem colocar ela em, em posição de destaque na categoria. E Realmente, se eu olhar as duas derrotas aí, que na verdade, a, tirando lá no início da carreira, né? As duas únicas derrotas que de fato contam aí pra Ian Shaonan, você tem essa luta contra a Marina Rodrigues que foi apertada, foi no fio da navalha e teve a derrota é, pra Carla Esparza, que foi mais ali na queda, né? A, se eu não me engano, ela até a, a cala Espasa finalizou ela, né? Foi, foi uma parada assim, ou, ou, ou no bateu caute. no crucifixo, foi nocaute, né? Ela tava no crucifixo e bateu, foi isso. Mas usou muito ali o ground and pound, o jogo de chão e tal. A Jéssica vai ter que arrumar um jeito de, de chegar mais perto da, da Yan Onan pra poder fazer isso. Ela é um pouco, deixa eu ver se ela, eu quero até conferir aqui a altura, que eu sei que ela é mais baixa, eu quero ver quão mais baixa ela é do que a Yan Onan. A Yan Onan tem 1,66m, é 11cm a menos. É, ela tem de altura. Então vai ter que encontrar uma forma de entrar ali no raio de ação pra usar. Se ela, se ela conseguir usar jogo de grade, a Jéssica é muito boa no jogo de grade, né? Aquele underhook ali pra tentar trabalhar um pouco mais e cansar. A chinesa, ela tem uma boa chance, mas vai ter que vencer como quase sempre, né? A Jéssica dificilmente ela tem é, uma luta em que... E, e cada vez que, que a gente vê ela lutando, sendo uma lutadora pequena na categoria 115, é, a gente lembra que ela começou com um peso galo, né cara? É um negócio assim, é absurdo. É, a gente tem o duelo de brasileiras também da a Virna Jandiroba contra a Marina Rodrigues a Marina que perdeu para Amanda Lemos a Virna venceu a Angela Hill na última rodada, mas vinha né, tentando se recuperar de derrotas para Amanda Ribas e para Mackenzie Dern uma luta bem interessante entre duas brasileiras a Marina tem 36 anos, a Virna 34 anos, duelo de veteranas, né uma luta para ficar de olho aí, mas eu quero salientar aqui oh Carrano, duas lutas é, do, dois atletas específicos, né? o primeiro com Cron Grace que tá voltando aí, 34 anos, não de luta desde outubro de 2019, ou seja, quase, né, quase quatro anos aí sem lutar, a última luta não foi boa, ele apanhou bastante em pé pro Cubs Swanson, né, na verdade tentou fazer uma luta de boxe com o Cubs Swanson e obviamente não deu certo, deixou o jiu-jitsu em casa, o Rickson é, deu uma criticada nele por causa disso e tal, andando muito com os irmãos Dias quis virar pugilista, vai pegar o Charlie Jordan, que o apelido é Air, porque Jordan é parecido com Jordan, e Porra. aí ficou Air não, ele é de Quebec, no Canadá. O Jordan, que vem de duas derrotas pro Shane Burgos e pro Nathaniel Woods. O que, que você acha desse casamento, Carrano? E o que, que você acha desse apelido, principalmente? Esse apelido é oh, uma bosta, né? Esse apelido dele, porque além de tudo é falar Jordão, não sei nem se fala igual Jordan. É, mas já que a gente falou de Air, o filme Air é muito bom. Eu falei com você fora já no WhatsApp. Assista quem puder. É muito legal sobre a história de como o Michael Jordan acabou assinando com a sua fornecedora de material esportivo, que não nos patrocina, então não vou fazer propaganda para eles, de graça aqui, né, não, Renato? Vai que... Paga, paga nós, Phil Knight. Eu exatamente. gosto muito do livro dele, inclusive. Vai que, vai que a concorrente quer pagar a gente, entendeu? A gente não sabe quem quer patrocinar, então a gente não pode queimar o cartucho assim. Sobre o, o Cron Grace eu Você fiquei... Você acha que de... a Nike tá precisando do, do nosso endosso pra melhorar as vendas, Carrano? Sim ou claro? Você tem alguma dúvida com relação a isso? O Cristiano Ronaldo já, já tá na reta final de carreira, o Neymar já saiu, é, pô, no, só o Imapê, aquele sorteio... Drake, sorteio... Drake não, <risos> não vende não tá nada, Nada. É, ele não só vem de tem nada. tem o Mbappé, o LeBron James, sabe? Eu não sei não sei se tá ah, bom O LeBron atletas. James tá velho também. É, não sei não, cara. Vamos, acho que se, se bobear, o pessoal da Nike tá aí vai, vai querer patrocinar a gente pra fazer propaganda pro filme também. Isso é importante. O Cron Grace, eu fiquei surpreso, Renato. Dele, honestamente, sem sacanagem. Quando anunciou a luta, eu fiquei surpreso. Ele ainda tá no S. Eu achei que ele tivesse, o contrato dele tivesse acabado por tempo. Porque os contratos vencem, né? Por, por número de luta ou por um tempo determinado. Tipo, cinco lutas é. ou seis anos. Três lutas ou quatro anos. Depende muito. Muito, né? Isso é de acordo para acordo. E eu achei mesmo, foram quase quatro anos sem lutar. Quando anunciaram a luta, eu fiquei um pouco surpreso. É, é sempre bom. O Kron é um cara muito talentoso, principalmente quando a estratégia vem um pouco mais afiada, né? Como não foi nessa luta contra o Cap Wenz, essa decisão unânime aí que você citou em 2019. Mas quando ele tá com a estratégia afiada, é sempre um lutador muito interessante de ver. A luta dele com o Alex Caceres foi muito divertido, que foi naquele mesmo ano, mas. mas cedo um pouco. E, é, é obviamente, é interessante acompanhar e ver como é que vai, vai ser essa luta, mas, assim, em termos de, de bonde da história, passou, né? Para o Crown Grace, já não quatro anos sem lutar, já tá com 34 anos de idade. É, vai ser realmente esse, esse é. fator aí. Vamos lá. O Cron vai lutar jiu-jitsu ou vai lutar boxe, né? Porque se for lutar é. boxe, complicou. Se for lutar jiu-jitsu, é cracaço de bola. É, se for Agora. lutar jiu-jitsu, tem boas chances. Porque o, o, o menino, o, é. o Charles Jordan, o, Air, né? o, o amiguinho do Michael Jordan, ele gosta, ele não, não, não corre, não, cara. Ele tem, acho, se eu não me engano, acha de se lascar, né? Gosta de se ferrar. Ele, apesar de ser nocauteador também, ter boas vitórias pro nocaute, ele ganhou já muita luta por finalização. Acho que uma das derrotas dele, se eu não me engano, ele não nega o jogo de chão. É isso que eu quero dizer. E pro Cron, se ele fizer a estratégia certa, é o. É uma luta que dá pra encaixar assim. É, o Kron tem que voltar às caídas da família, pisãozinho, baiana, sim. e é essa <risos> é, é isso que vai funcionar pra ele. Mas, ô Carrano, eu queria também saber a sua opinião sobre o seu garoto. O grande orgulho do Brave, né? o querido Ikran Aliskerov, campeão mundial de combate sambo, de marrasca lá da gestão, que é 13-1 no MMA, é, só perdeu pro Hansat Kimaev no Brave em 2019, e você estava lá, né? Agora, Chocado. de lá pra cá, atropelou todo o mundo, atropelou no, no Dana White Contender Series e tal. É sinistro o Alish Kerov, e vai pegar o Phil House que é o No Hype, né, vem de derrota pro Romandolidzi, mas ali é um cara duro fora do, daqui o Cliff, né, treinando com o Durinho, cara duro fora do Top 15. O que que você acha? Cara, é uma é a luta de dois veteranos do Brave, né? O Phil House também lutou no Brave. Tô até querendo conferir qual evento, porque eu, eu tava no, no Brave 30, eu tava nesse evento que ele, que ele lutou, acho que foi um dos últimos eventos que eu fiz, inclusive, é, antes de eu voltar pro Brasil. O, o Alistair Kerov é o que você falou falou, cara, é um campeão mundial de, de combate sambo. é um dos caras, assim, foi a luta pra mim que, que deixou essa impressão de que o Ramos Atmaev era um fenômeno, porque o Ikran, eles queriam ver ele inclusive treinava aqui, então eu via ele nos treinamentos, sabia, todo mundo, eu já fui ao Daguestão uma vez, né? acho que a gente já contou a história algumas vezes no podcast e tal, então eu tive com muita gente lá, eu ouvi de campeão olímpico de, de wrestling lá no Daguestão, os caras pô, babando um ovo desgraçado do, do Ikran, falando que ele era fenômeno, obviamente via ele lutando também e sabia do potencial dele, e o o Ramos é tipo, negou as quedas e, e nocauteou daquela forma. Tirando isso, é o que você falou, ele sobra, cara. Ele sobra. Passou como um trator pelo Dana White Contender Series. É, honestamente, ficaria muito surpreso se o Phil Hollis fizesse frente. Por quê? Não que ele seja um cara, pô, nossa, é um coitado, saco de pancada, tá ali. Pelo contrário, é uma luta dura. Lembre-se, essa é a estreia do Icrã no, no UFC. Contra um cara muito duro, que tem bagagem no circuito regional americano, mas o Phil Halls é um wrestler de origem e que faz muito esse jogo de força. Não vá, Arranjar nada. E aí não vai arranjar nada, exatamente. É esse, esse é o meu ponto. E aí ele não vai arranjar nada, a não ser que ele, porra, baixe o... o aproveite aí o, o treino lá naquele clipe ah. e fala assim, cara, agora eu vou sair na porrada aqui e tente realmente pegar o icran na, na trocação, não vai arrumar nada. Ah, é mais fácil você engravidar do que o icran perder? Não, que isso, eu não falo, eu, eu, eu, Esse erro aqui, deixa eu te falar um negócio. Errar é humano, insistir no erro aqui é sexto round, né? Eu não vou, não vou cometer esse... <risos> não vou cometer esse de novo, não. Vamos, vamos deixar a prole aqui é, intacta. Ninguém vai, vai engravidar se alguma coisa acontecer, não. O meu, inclusive, já nasce mês que vem, né, cara <risos> É, pô. É, filho, uma na longa resenha gestação. do Rodolfo, na, na resenha do Rodolfo, você agradeceu ele? Falou, pô, Rodolfo, finalmente agora tá nascendo aí. Se eu quiser cobrar um, um, um auxílio, pensão. Filho, pensão do Rodolfo, ele... Bom, deixa pra lá. Tem advogado é... aqui ó no chat, o pessoal pode comentar, inclusive, sobre a, a, a jurisprudência aí, né? Qual que é a a possibilidade legal do Renato Conseguir aí junto ao Rodoveira Ajuda de custa e mensal Para patrocinar o podcast É, e, e olha só na, no, no argumento do, do, do advogado Lá perante o juiz Dá para citar o filme do né O Júnior Que já aconteceu antes né <risos> é, Não é o primeiro, né exatamente Não, não é, é inédito. o primeiro Tem, como é que é? Jurisprudência Não é jurisprudência É a jurisprudência É, bom, beleza Vamos embalar o podcast Chega de, de bobagem. bobagem Vamos embalar o podcast agora é, Com opiniões dos nossos membros do canal. Canal, Os All American, e hoje eu acho que eu abri para todo mundo. Abri para todo mundo. Que que isso, delícia. É, abri os anões Essa calcos hora. também. Pois é, é complicado, eu tô me complicando aqui. Ó, o pedi, claro, o palpite pro UFC 288 e o Juan Correia diz assim: digo com certa tranquilidade que vai dar a ser Rudo Durinho e Leandro Batistaca. <risos> Pô, é verdade. Caralho, eu falei uns cinco minutos da Jéssica Batistaca aqui, não citei o Leandro nenhuma não, vez. O Eliasson Rodrigues. Achei que a Batistaca tinha parado de lutar e tava trabalhando no sexto round. Pô, ainda bem que eu não falei nada, porque todos os comentários pelo visto você é, Yuri, o Durinho é um lutador empolgante, mas tenho medo do Belal enrolar na grade. KKK. <risos> ah, o Davi Bispo. Vai descansar, rapaziada. Aproveita o feriadão. Renato libera as algemas da galera. Hoje é dia do trabalhador, não é dos vagabundos, não, Davi Bispo. É. Pergunta se o Sheik libera o Carrano. Carrano, é, o você, você, chega, você chega lá no escritório do Breve, e fala pro Sheik assim, hoje é dia dos trabalhadores no Brasil. O que que ele faz além de rir da tua cara? Tapa não, na ia cara, né? Mais. Não, e é dia trabalhador aqui também. É feriado. Eu fui, hoje foi um dia bom, inclusive, pra dirigir. Tra... Não tinha trans, não tinha nada. Mas fui trabalhar normalmente e voltei normalmente. Então, se o Shake não alivia, não vai ser o Renato que vai aliviar, irmão. É, a regra é clara. <risos> Leonardo Leite. Estou com a sensação que vai acontecer com o Durinho mesmo que aconteceu com o Charles. Sua natureza não prevalecerá e Belal vai surpreender. E, rapaz. Olha. Augusto Freire. Durinho vai amassar e garantir o tarot shot. Já o só a do Leandro tem uma admissão dificílima. Estênio Lucas. Durinho e Belal vai ser uma batalha de, batalha de gladiadores. Uma verdadeira luta de espadas. Uh, que parada. Uh, Briga de espada? Tu gosta, Estênio? É... Vinícius Alonso. narrador de Belal, Durinho, vai ter que mostrar muito profissionalismo. Vai ser o André, né, ô Carrano? Uhum. Vai ser o André. Vai encher a boca pra poder narrar essa luta. Vai. Sou Corinthians. Durinho e Sterling terão uma noite assombrosa. Não sei se isso é bom ou ruim. É, qual assombroso legal ou assombroso ruim? Vinícius Pamplonas. Sábado vamos descobrir que meu Belal não é tão duro assim. <risos> uh... Vitor Lima, quais as chances do Sterling contra o Volca? É, ele já mudou o discurso, o Sterling, né? Disse que vai vencer o Cerrudo, vai vencer o Shannon Miley, vai vencer o Volkanovski. Ou seja, já botou mais uma luta no peso galo pra tristeza do de Valesville, né? O combinado tá saindo caro, hein, Carrano? <risos> é, eu tô te falei, essa amizade deles é assim, tá? Assim, ó, um entra com o Popô e o, entra, o outro entra com você sabe o quê, né? Não um tá. Belau. Não tá muito. <risos> Exatamente, não tá. Não tá um acordo muito legal. Lá o Berciolim. Serrudo surpreende e vence após uma guerra. Leandro Batista catropela e Durinho vence por nocautos. É, MMA Trader. Veremos o surgimento de um novo monstro. Ecrã Aliskerov. olha aí. Se perder, a culpa é do MMA Trader, né? <risos> Já tirei o meu da reta. Olha essa do Ricardo de Medellín, nosso amigo que mora na Colômbia. Belal versus Durinho. Uma grande disputa. Ô, oh, parabéns. Ô, oh, bicho. Aqui, mas tem que ver o um negócio, né? O Ricardo tava com o doping também, né? E ele. Dop intelectual, ele deu um. Expandiu as Cara, ideias. Karatê de Medellín é, é famoso. Né? Tava com o doping intelectual, por isso que ele faz essas piadas na velocidade da luz, mas tirou onda, parabéns. Cauê Xperia. Cerrudo vai fazer o Sterling de boneca. Que isso. Ah, Serrudo não é um wrestler, né? Tão, tão pragmático no MMA. Uh, Lucas dos Santos, Belal Durinho vai ser pau a pau. Mais uma boa. <risos> Uh, o JDB, você é inteligente demais, quer é ir fora da casinha, vai nadar andar pra frente e afogar o volume do auge. Que isso? Tipo, você vai voltar com tudo e não tem dúvida que vai pegar o Volca em um, dois anos. Opa, você é fã do Serrudo. Fã número um. Davi Senna, André vai sofrer narrando o Belal Durinho, pisando em ovos pra não soltar nenhum trocadilho infame sem querer. Ele Eu... vai vai soltar. Tomar cuidado, como. né? Belal Durinho, se você, pisa, você tem quatro ovos pra pisar aí durante a luta <risos> entre Belal e Durinho. É, o Rony Lussari, onde uma pergunta, onde uma vitória do Serrudo coloca ele na discussão dos golds? Tem que começar com considerar o cara, né, o, o Carrano? Muita gente leva ele como piada, mas se ele voltar for campeão de novo, tem que estar tá ali no, na, na discussão, não tem jeito. É, ele, eu, eu acho que não faz frente ainda aos tops dos tops, mas de fato, já é, já não é multi assim, a, a, a piada, a galhofa ela já é a parte, né, eu acho que a gente tem que levar muito a sério, mas de fato ele vai e principalmente se, pô, fizer isso aí que o pessoal tá falando, de quem sabe até tentar um terceiro cinturão, algo assim, Abra um olho porque pode ser que essa narrativa esteja meio que passando de Percebida da gente. O Junior Mendes está dizendo que o Durinho vai cancelar o CPF do Mohamed. Ô, louco. É, o Matheus Fernandes já está com uma opinião um pouco diferente. Stanley vai passar o carro no CCC. Se alguém fosse passar o carro, você apostaria em quem? No Serrudo ou no Stanley? Passar o carro? É. Difícil, hein, cara? Porque. É, não, eu vou dizer o seguinte, a minha intuição me diz que se alguém for passar o carro vai ser o Serrudo, mas eu, eu, eu falei o podcast inteiro que te, tem a chance do, do, do Cerrudo estar tá mal de fisicamente, né? se ele estiver mal fisicamente pode ser que seja uma luta unilateral, mas... Como eu não vou ganhar cima levar do esse... muro, hein, Carrano? Mais não, um... não, eu, eu vou... Meu palpite é, é, é que se alguém passar o carro, vai ser o Cerrudo. Pronto. Beleza. Eduardo Teles, Durinho vai nocautear no segundo round. Kobe se lesiona e Durinho campeão ainda esse ano. Seria um cenário de, de filme pra ele, né? O Matheus Rezen tá dizendo que o Cerrudo, O Sterling vai ganhar e o Cerrudo vai se aposentar. O Durinho vence, bate-taca, tá com sensação que a luta não vai durar três rounds porque a chinesa vai vencer. Bom, muitas opiniões aqui. Obrigado a todos que participaram. Vamos esquerda! Um, dois, três três quatro acabou quatro, quatro, acabou, acabou. Acabou, acabou, é, acabou é o Brasil acabou. Meu querido Carrano, um grande abraço Vamos embalar essa edição do nosso podcast Quero saber se você tem o abraço da cobrinha Se quiser falar como é que vai sua, Ser sua semana, como é que estão os eventos Do Brave, também fica à vontade Olha, é... temos abraço da cobrinha assim, Aqui a trabalho, esse fim de semana tivemos né Evento do UFC, mas eu, eu sei que O pessoal sempre marca, manda né? ah, abraço da cobrinha, abraço da cobrinha, mas essa semana Não dá, tem que ser pro meu quase chará O Luke Rockhold, ele que porra, Se aposentou do MMA <risos> Levando aquela esfregada de sangue, né, do, do, do Paulo, na verdade fazendo né, aquela esfregada de sangue no Paulo Borrachinha, aquela cena grotesca é, meio bizarra, inclusive que já botava aí a gente um pouco em dúvida a sanidade mental dele e depois ficou mais claro que realmente ele não tá muito bem das ideias quando ele acertou fazer a luta de boxe sem luvas com o Mike Perry e pra piorar tudo entrou no cacete, né, bem entrado, inclusive. Ficou banguela, né? Porra, perdeu o dente, rasgou a beiça, é, estragou, ó, estragou a lata do... do nosso querido Colírio Capricho, que, é, porra, e aí agora depois acabou a luta. Ele, ah, não, porque agora eu vou lutar com luva. Meu amigo, certas horas a natureza tá tentando falar com a gente, tá querendo deixar coisas claras. A gente tem que abrir os ouvidos e, e ouvir a mensagem, né, da, que, que, tá, que o universo tá tentando passar. Não faça mais isso, tá. Não, não tá legal. Você foi um campeão aí tão importante do Strike Force, do UFC, mas realmente essa taca que ele levou pro Mike Perry aí não ficou legal e merece sim um abraço da cobrinha nessa segunda-feira. É, essa semana não tem, cara. Essa semana só realmente, eu, Renato, não vou, não vou dar spoiler nem nada, mas é só ansiedade para a gente chegar aos 300 mil inscritos, porque tem novidade aí e a gente quer divulgar, né? Então vamos, pessoal, vamos... É... Se você não foi ainda ao centro da sua cidade com o um celular e, e falar para as pessoas entrarem, né? faça isso, entendeu? Tire aí pode, duas fazer horas fake. Pra... pode fazer fake, Carrano? Pode, tá liberado, fazer fake. É, farm bot da, da Índia, pode contratar, não tem problema nenhum. A gente não tá falando que tem que ser dentro do limite da legalidade. A gente está falando que tem que acontecer. É, precisamos chegar. Eu vou, vou falar mais disso no canal. Vou começar a fazer uma propaganda disso. Mas estamos chegando aí a 297 mil inscritos. E assim que chegarmos a 300 mil inscritos, teremos novidades no sexto round. E uma dessas novidades, uma novidade bem interessante aqui do sexto round, não vamos dizer exatamente o que é. Não, não vamos. Não deixar não. um pouquinho surpresa. Mas uma dessas novidades será uma participação especial de Lucas Carrano em algo novo, né, Carrano? Dá, tá bom por isso. Tá mais informação até do que deveria Pessoal, vocês estão recebendo mais informação De gordita sem ter chegado aos 300 mil Agora, por favor, façam o trabalho Vão aí à porta da igreja, por favor Parem lá com o celular, fala com as pessoas Você já ouviu a palavra do sexto round? Hoje Faça aí pra nós, domingo bate, bate na casa das pessoas, manda entrar no Dois celular, não tem problema, gente Vai, Financia um aí e, e Faz uma conta nova no Google e entra no Sexto round, vamos chegar nos 300 mil pra gente Poder soltar essa, essas Novidades que estão represadas. Olha, ah, vocês vão gostar muito das novidades Dependendo de, de um detalhe aí Que tá pra acontecer pode ser, Podem ser duas novidades ou quatro novidades Então haverá uma Revolução no sexto round pô, assim, assim que chegarmos a 300 mil Inscritos, pô, faltam só três cara Tem muita gente que assiste o sexto round e não é inscrito É só se inscrever não, Ou vamos fazer a pirâmide do sexto round pirâmide, Todo coisa. mundo chama Carrano... três pessoas Carrano vai mudar o nome dele Nas redes sociais pra Shakira Durante uma Sei. semana assim, não, não é assim. Não, não. mando, vai por no tempo. Ô, Carrano, eu gosto de falar. Eu, eu já aprendi uma coisa, que é muito legal fazer promessa pelos outros, porque comigo eu, eu... já não funciona muito bem, eu entendeu? Eu estou exposto a, a levar a bala pelo, pelo time, vai, eu sou o guarda-costas aí, vou, vou pular na frente aí desse, desse tiro que tá vindo em direção ao sexto round, e vou abraçar a narrativa, mas vamos antes do, do UFC do final de semana, gente, vamos, vamos tentar agilizar isso aí, é fake, é farm, é pirâmide, traz três amigos, é, faz partir, uma re... Dia. A tia morreu? Faz! Ué, pega é pega o celular aqui, ó. A, a sua avó tem aquele celular que ela fica só no zap lá, mandando meme e gif de Jesus lá com glitter pra você. Pega lá, acessa a conta Google dela e, e entra no sexto round, gente. Não, tem, não é tão difícil assim. Não tem que ficar dando ideia aqui. Você sabe o que fazer. Exatamente. Um grande abraço a todos. Sempre lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast. E até a semana que vem. Tchau, tchau.